Oi pessoal, tudo bem com vocês? A é o MD, trazendo mais um vídeo aqui no canal E hoje, mano, eu vou trazer aqui o um tutorial pra vocês De como comprar Robux pelo Gift Card do Roblox Então, mano, o Gift Card do Roblox tá vendendo até nas farmácias e até nas lojas, ok? Pessoal, não sei se esse tutorial vai funcionar com vocês, mas comigo funcionou muito bem, tá? Galera, se você comprou o Gift Card do Roblox pela primeira vez e não sabe como é que compra robux pelo gift card aí do roblox bem mano assiste esse vídeo até o final que sabe esse tutorial funciona tá mano não sei se funciona para vocês mas para mim funciona muito bem então mano chega de mais enrolação e bora para intro <música> Bem galera, eu acabei de comprar o gift card, tá? De 40 reais. Eu comprei lá na farmácia, tá gente? Tá galera, chega de mais enrolação e vamos pro tutorial. Bem galera, pra vocês comprarem Robux pelo gift card do Roblox, vocês precisam clicar né nos Robux e clicar em comprar Robux. Aí pessoal, você vai escolher qual Robux é, você queira comprar. Eu escolho comprar 800 Robux. Aí você vai clicar aqui em resgate de cartão Roblox e clica em continuar. Aí... Ele vai pedir pra você colocar aí o seu pin. Esse pin tá no lugar que você tem que raspar. Pra você copiar o pin que tá aí do teu gift card, entendeu? Galera, eu vou pausar o vídeo pra raspar aqui o um negócio e volto com vocês. Pessoal, voltei, acabei de raspar e tá aqui o pin, né? Agora bora copiar esse pin que tá aí no teu gift card. No lugar que tu raspou, né? Não adianta pegar meu pin, né? Porque o Roblox só permite pin diferente, tá, gente? Código diferente, tá bom? Tá, gente, terminou de copiar o pin, clicar aqui em resgatar. E você vai ter que verificar que se você não é o robô, entendeu? Então, né? Bora lá, né? Essa aqui tá facinha, né? Tá muito facinho. Que é que tem que selecionar os óculos, né? Então, tá, né? Ok, tá quase lá. Um... Beleza, gente, eu tô quase acabando aqui, né? Pronto, GG. Aí, pronto. Aí tá aparecendo o desenho da mãozinha de positivo, né? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em enviar pedido. Mas eu vou ter que dar reset no meu navegador. Que às vezes ele fica dando bug, entendeu? Às vezes que funciona, às vezes que não funciona no meu navegador. E ele fica bugando o botão de enviar pedido. que Tá aparecendo que... Não tá aparecendo, entendeu? De um negócio. Tipo, tá aparecendo que não, que não dá pra clicar. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Aí, eu vou ter que dar reset, né? Aquelas. Galera, eu já volto que eu vou dar reset no meu navegador, tá? Três horas depois. Ok, pessoal, deu reset e apareceu isso. Aqui, ó. Obrigado pela compra, mas não tá aparecendo a fotinha do Robux. Tudo bom. Aí, gente, é só voltar pro início do Roblox que você, é, dá pra perceber que você comprou os 800 Robux, né? Mas é isso, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você gostou, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo. Compartilhe ele com seus amigos. Comente nos comentários se você gostou desse vídeo. Entra no meu grupo do Discord, que o link aí vai estar na descrição. Se quiser me adicionar lá no Discord O meu link e minha tag vai estar na descrição Se quiser um, Entrar no meu grupo do Roblox aí O link aí vai estar na descrição, tá pessoal E se quiser me seguir nas redes sociais Como no Instagram, no TikTok O link aí vai estar na descrição, ok pessoal E se vocês quiserem é, Se vocês quiserem um, Me seguir aí O link do meu perfil vai estar aí na descrição Tá galera E... Um, se, quiser, se vocês quiserem Passar lá no mapa onde eu tô, né Que eu tô jogando aqui um hobby, tá? Tá, gente? O link aí vai estar na Description, ok? Então É isso, e Espero ter ajudado vocês nesse tutorial Não sei se esse tutorial funciona Com vocês, mas comigo Funciona muito bem é, Como vocês viram aí no vídeo, né Eu comprei 800 Robux né? O suficiente Tá, pessoal? Que, tipo, ele tem o mesmo preço, que 800 Robux é, custa, acho que, 9 dólares, entendeu? Aí, se for com reais, é, se for aqui no Brasil, custa 40 reais. Então, os gift cards do Roblox que eu comprei foram de 40 reais, então dá pra comprar 800 Robux, né? Espero ter ajudado vocês nesse tutorial. Então, foi isso e tchau!